Porque o, o uhum. adulto que não sai, tá, a, está apavorado. Ele está com medo de sair e ter que reconhecer que ele não dá conta. Uhum. Posso citar um claro, caso? Claro, caso. Uma vez eu atendi uma senhora, o marido já tinha falecido, com dívidas altas. Aí eu atendendo essa senhora, olhando ali a planilha, olhando os números, eu falei, ó, oh, a gente tem uma saída, vai demorar um pouco, tem uma saída. Aí eu notei, são três. Eu falei, seus filhos, meus meninos para os meninos, os meninos estudam, tiram boas notas. Olha, você não sabe professor como os meninos. Aí eu perguntei a idade, um tinha 32, outros 34. Não trabalhavam, estavam numa segunda faculdade. Ou seja, ainda ponderando um pouco mais. Eu uhum. falei: "Minha senhora, me desculpe, mas a solução financeira não está em empréstimo bancário nada, está em dois marmanjos que trabalham que poderiam estar trabalhando.